Olá meus amigos e minhas amigas, olha só o que nós trazemos hoje, uma paçocada de carne no pilão, minha gente. Essa receita, ela é uma cultura indígena, certo? Que também é muito usada pelos tropeiros. Lá no caso eles usavam com carne de sol, carne de chá, carne seca, ok? cada lugar tem uma, um nome, certo? Ok? A carne de sol, a mais tradicional eles usavam porque nas suas viagens ficava bem mais fácil, ok? Olha só, nós precisamos, para essa paçocada, gente, nós precisamos do toucinho de porco para fazer a banha, para fritar a carne, e também da carne, que é a carne de segunda, ok? E o sal, gente, o sal é a gosto, ok? E, gente, e a farinha de milho, gente, isso aqui também é muito importante, então... Os três ingredientes principais, farinha, o tocinho para fazer a banha e a carne e o sal. Quatro ingredientes. Aqui nós temos a cebola que eu vou adicionar, porque eu gosto de cebola, não é obrigatório, ok? Temos aqui o tempero, aqui nós temos aqui o tempero Ana Maria, páprica picante, temos aqui a pimenta do reino, alho e o coloral, gente, para dar uma cor legal. Agora olha só, então vamos com o nosso tocinho aqui, ó. O sal, gente, é só por último, viu? Olha só, sai bastante banha. Eu estou resmo aqui e vou pôr a carne, gente, olha, ó, derreteu toda a gordura. Agora eu vou pôr aqui a casa aqui, ó. Agora aqui eu vou pôr a nossa páprica, certo? Um pouquinho só, é agosto. a gosto. A páprica já dá um pouquinho de cor, viu? Agora vou pôr aqui o nosso colorau. Maravilha! Vou pôr aqui o nosso tempero baiano. Ó, oh, Ana Maria. Vou pôr aqui a pimenta do reino. Um pouquinho só, viu? Agora aqui, ó, vou pôr o nosso alho aqui para triturar. Ó. Vou encaixar aqui, gente. Vê como é que é que encaixa aqui, ó. E aqui é só, é fácil, ó. Ó, ó que legal, como que encaixa legal aqui, ó. Ó. Maravilha, hein? Eita, tá bom o trabalho, gente. Tá tirando o alho, Eita, Vamos que vamos. Deixa o seu like aí, hein. Forte abraço, no canal pra, pra fortalecer. Olha só, gente. Olha como é que faz isso aqui, ó. Maravilha, hein? Olha só aqui, trituradinho. Vou mostrar pra você aqui, olha. Ó. Como é que fica, ó. Maravilha, né? Então vamos, vamos esperar fritar bem lá pra poder pôr o alho, certo? Senão queima o alho. Olha, ó. Então aqui deixar fritar bem fritadinha. Aí depois eu vou tirar um pouco da gordura, certo? Essa gordura aqui é só para fritar a carne, certo? Para não ficar muito gordurosa. Agora aqui eu vou pôr o sal. O sal também é gosto. Viu? Vou, vou, vou, vou pôr o sal. Você. Aí vou, na hora de pilar, se você ver que o sal tá pouco, você põe mais sal. Aqui, vou pegar aqui e vou tirar essa gordura aqui, ó. aqui agora aqui ó, eu vou pôr o alho, certo? Tá? Vou pôr o alho. Incrível. Agora aqui eu vou, eu vou eu vou pôr esse bolo. Vou encaixar aqui o negocinho aqui, gente. Ó. Ó. Maravilha, Olha ó. Agora aqui, gente, eu vou pôr a farinha, ó. E o restante da farinha eu vou pondo conforme for precisando. Se ficou muito molhada, eu vou pondo mais farinha. Olha só, minha gente, então chegamos ao fim da, da nossa farofa. Olha como é que ficou. Ficou uns pedacinhos de carne e ficou legal. Maravilha, hein? Ó, maravilha, hein? Show de bola. Umas carninhas. Aqui é a nossa paçoca de carne. Um forte abraço. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ah, um negócio importante, gente. Eu aqui, ó. Olha só, gente, gostaram, né? Quando eu fizer 100 mil inscritos, a gente vai dar de presente uma, um triturador desse aqui para um de vocês, tá bom? Ok? Um forte abraço.